Salve, salve, família. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença, galera. que foi chegando, aí, mano? Desce o dedão no like, ajuda a compartilhar. E hoje nós vamos completar aqui a missão Assunto Pendente. Nova missão disponível aí no Código Warzone, galera. Fala que o vídeo tá sensacional e vamos de gameplay criminosa. O negócio é completar a missão, cara. Não repara gameplay, não. Não repara o tiro torto não. Completando a missão é isso aí. Espero poder ajudar vocês também. E por favor, se inscreva, cara. Dá aquela moral que ajuda demais. Vamos que vamos, família. Nice, nice. Será que nós conseguimos fazer essa missão agora? Cara, tá muito difícil fazer a missão, cara. Já é a terceira tentativa minha já. Para completar essa missão. A galera tá ruxando nela que nem louco, velho. Ah, um já caiu. Ah, um já Cara, já cataram todas as missões. Cara, vamos, vamos tentar pegar os caras que estão com o cartão. Ah, descálculo do Arlequim hoje. Cara, a galera tá na maior trocação aqui dentro. Eu vou ver se consigo matar os caras. Pra gente pegar aqui e completar. Olha só. Ih, eu, só eu tô com outro corpo de pistolinha até agora. Ah. Eu desci, eu desci Eu vou subir, eu vou subir lá pro topo Caraca, já chamaram o helicóptero, mano Já chamaram o helicóptero Cara, o helicóptero vai me matar ah, Consegui sair na alma, velho ah, eu tô sem arma até agora, cara. É muito alto o prédio. Não é nem que a cordinha é, é lenta. O prédio tá muito eu alto. Vou na corda. É, eu quase morri pro helicóptero na corda, pô. A galera dando tá na maior trocação aqui embaixo. Eu só na corda Sim, o helicóptero quase me matou, pô. Na corda. Tem tá a galera aqui comigo, hein. O que é isso? Não, se ele pode ver o problema, não. Nice 12. Você vai não for? Tempo, é, é igual, é igual o estacionamento do do estádio? Não, eu to correndo por um Sim, sim. Tô ouvindo, Tô ouvindo mas não vejo. Atrás de encontro, será o inimigo eminente. Se cubram. Achei uma casinha. Vai subindo lá. não ó. tá vendo alguém, Fernandão? Não, mas tô aqui para ele correndo. Entendeu? Tem alguém subindo a cordinha aqui que eu tô. Tô embaixo. Tô aqui. Caraca, eu tô com vocês. Será que é aí? Eu posso aqui. É nesse andar, é nesse andar. O que, que tem nesse andar? O cofre? É o cofre. É a Matei um, matei um. Tá vendo outro? Tem silêncio. Lançando Eu aqui. Matei, matei, matei! Peguei o cartão, peguei o cartão! Peguei o cartão! Tem alguém aqui? Rafael. Oi. O do lado que Matou? A few moments later. Achei o cofre. Achou? Achei, mas não tem nada. Meu Deus, Peguei uns emblemas aqui! É, Quando eu dou a grau, a Cara, eu tô sendo caçado. se você puder se adiantar eu agradeço. O que é que eu faço com esses cartões? É aqui, ó, é que eu mesmo. O que é que eu faço com esses cartões? Eu peguei como sei. Nossa, todas as vantagens. Nossa, libera todas as vantagens, Fernandinho! As nossas granadas aqui recarregando! Eu tô sem granada tô então caras estão chegando bora bora bora vamos vazar. então é isso galera ó assim que você pega assim que você pega é o cartão fazendo contrato vocês vão subir até esse cofre nesse cofre vocês vão pegar um emblema que vai liberar todas as vantagens Simplesmente todas as vantagens de uma vez, família Muito, muito show mesmo Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Desce o dedo do like, mano Ajuda a compartilhar aí que é incrível demais Cara, simplesmente sensacional Libera todas as vantagens Muito bom mesmo Muito obrigado, galera Valeu, falou Não deixe de se inscrever no canal Desce o dedão no like E ajuda o editor, mano Ajuda demais o editor Valeu, família